e vamos ao vídeo Uma boa tarde a todos eu sou Maurício Mococa hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou mostrar pro pessoal como é que caça a água com a variônica e tá aí o meu amigo Edson aqui nós vamos fazer a filmagem e esse é o primeiro vídeo que eu, que eu posto no canal sobre a água então é, tem um pessoal aí que tem pedido para me postar um vídeo sobre água, como achar água e como ver e como localizar o lugar certo para furar o poço. Então nós vamos tentar nesse vídeo explicar um pouco sobre a, sobre os veios de água e como faz para achar ele na cavariônica aqui nós estamos aqui no terreno aonde tem um, os veios de ouro que o pessoal tem visto aí já no canal então aqui a esse terreno aqui já está conhecido aí no canal porque aqui tem um veio de ouro aqui que ele vai para frente vai é, uns três quilômetros aqui de veio dá um veio, pula um pouquinho, dá outro veio vai pulando então agora nós vamos fazer sobre a a água eu já marquei aqui um lugar pode pegar eu já marquei aqui o lugar ó, onde está essa estaca que é aonde vai ser vai furar o poço agora veja bem aqui é cheio de veio de ouro Será que se furar o poço vai dar no, vai dar no ouro? Então eu vou responder para vocês, não vai dar não. Aonde está o veio d'água tá não está o veio de ouro aqui. Uma coisa não elas não estão tá junto uma com a outra, praticamente. É muito difícil um veio de ouro estar tá junto com a água. Então é essa é um, uma das questões que o pessoal tem perguntado. Então nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer umas coisas igual vou passar pro meu amigo esse gravar eu vou fazer a demonstração aqui coloca de frente ali esse detector aqui que eu estou usando é um detector de um então aqui ó eu vou daqui para lá a hora que chegar na estaca é o que ele vai rodar se eu for para lado aqui ele vai mandar eu para estaca então eu vou para estaca aqui na estaca ele vai rodar porque a água ela brota de baixo para cima bem na onde que está a estaca agora uma outra coisa nós vamos mostrar aqui esse tubinho aqui tá cheio de água se você não colocar esse tubinho aqui cheio de água não funciona então nós vamos fazer um teste aqui sem sem a água então você, ó, eu vou ficar o ficar meio do lado aqui ó só então nós vamos para cima da estaca e o teste está sem água nada não vai rodar ele vai me mandar eu pro veio de ouro se eu caminhar para frente ali ó uns 4 metros vai dar em cima do veio só então, para você ter uma ideia aqui ó aqui eu já tô no veio aqui ele já rodou no veio, por quê? porque aqui tem tá um veio agora para você achar água é com esse tubinho você pega um vidrinho desse pequenininho enche ele de água não pode ser vidro, tem que ser prático você enche ele de água Coloca dentro da câmera, fecha a câmera. Agora uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, que aqui, que é o seguinte. Vou gravar mais perto um pouco. Vou falar. falar que tá perto. Não, pega a voz embaixo. Fica mais para o lado. Mais para cá. Sim. Vou passar assim. Pra lá. Aqui, ó na onde está a estaca, aqui ela brota de baixo para cima. Então, agora eu vou seguir o veio. Aqui eu estou seguindo o veio dela, aqui o detector vai rodando, ela vai ficando mais funda, porque o detector já está rodando devagar, aqui mais ou menos por aqui, ó. aqui ela desce, aqui ela já passou de 20 metros para baixo, aqui ela já está quase não dando sinal que já está pegando muito mais de 20, e aqui ó. É, ali naquele, naquele ponto que eu risquei Ela desce Ela desce para baixo Então veja bem Agora, agora é importante Daqui de da onde eu estou Na estaca Se você furar um poço aqui Ele vai dar água Só com o tempo ele vai secar por quê? Porque a água brota de baixo para cima lá. Ela vem e torna entrar pro chão, torna voltar para mais fundo ainda aqui. Então, se ela baixar lá, na onde ela vem de baixo para cima, aqui seca. Então, o que, que você tem que fazer? Aqui, ó, aonde eu vou andando. Você vai ter que fazer o poço bem aqui, ó Por quê? Você vai ter que fazer o poço bem aqui, porque aqui ela vem de baixo pra cima Se a causa, pode chegar perto, Ed, tá filmando muito longe Pode falar, velho, falar pra pegar o rango que você tá riscando Não, não depois lá não sai de baixinho, a pessoa não entende nada uhum. Aí, o que é que acontece? Se você furar o poço Nesse correr dela aqui, que ela Que o veio vai lá pra depois voltar, descer para baixo de volta então o que que acontece se você furar nesse meio aqui você pegar uma furtinha de, de goiabeira qualquer coisa, você achou a água ali você furou ali teu poço vai secar por quê? porque você, você não pegou aonde ela brota de baixo para cima então ela brota aqui ela vem de baixo, brota aqui para cima corre um veio vai lá e ela volta para baixo de volta por que, que ela faz isso? Porque geralmente todos os de água, ele corre para o lado que o sol nasce. Às vezes ele desvia um pouquinho para a esquerda, mas é pouca coisa. Mas a maioria é tudo rumo com o sol nasce. Até hoje eu não consegui nenhum veio que corresse para o lado que o sol entra. Aí quando você fura em cima da onde ela brota, de baixo para cima, se, você, se, se, aí se, se ela baixar um pouco, você rebaixa o poço, você vai pegar ela de volta. Agora, se você pegar ela no veio, que ela corre para lá e desce de volta, se o teu poço secar, você vai ter que esperar quando ela subir aqui de novo, para ela jogar água lá outra vez. Então você fica sem opção. É onde muita gente fala, eu furei meu poço, meu poço secou porque secou, porque o cara que caçou a água ele caçou errado, ele não achou aonde ela brotava de baixo para cima, então ela brota aqui de baixo para cima, faz um veio até lá, depois ela volta para dentro do chão, então não é difícil, outra coisa, esses detector aqui ó, você põe água na câmera, vendo de um tubinho de plástico, você caça o veio de ouro, você achou o veio de ouro, você, você, você caça você pega, vê até onde ele vai E a hora que ele acaba A hora que ele acaba, ele desce Então toda vez que você for caçar ele Você procura Caçar onde ele brota de, de, Do fundo para cima Você achou Onde ele brota, do fundo para cima Você pode furar o poço Seja poço furado na mão Pode ser poço artesiano É o é mesmo a mesma meta Então lá Ele vai lá então, que nem eu já vi gente caçando com forquinha de, de goiabeira. É o seguinte: se você pegar ele ali no meio, ele fala, não, aqui já deu água. Se então, você fura lá, teu poço vai secar. Agora aqui, ele vem de baixo para cima. Por quê? Porque aqui para cá não tem água. Aqui, não, aqui ele não corre aqui, ó. Aqui não tem veio para trás, de onde tá marcado. Ó. Então aqui não tem veio. O veio é aqui em cima. O veio é em cima da estaca. A pequena no meu braço falou. Então o veio está aqui, só então, se eu pegar o veio daqui para cá, ela vai continuar rodando até chegar lá, porque ela brota aqui corre até lá de lá na afunda de volta. Então com a antena daqui para lá ela já vai devagarzinho, do meio para lá ela já começa a diminuir a velocidade, por quê? Porque ela, ele vai afundando de volta. Agora uma outra coisa que daqui é explicar também. é as varetas agora nós vamos explicar sobre as varetas pega bem as varetas uhum. essas aqui são duas varetas essas varetas estão tá com rubim e ouro na câmera Se eu posso passar em cima ali ó não vai dar acontecer nada nada. não tem nada aqui embaixo por quê? porque elas não pegam água elas não detecta água aqui você pode andar em riba do rio elas não vão marcar nada agora é o seguinte se eu tirar da câmera o ouro e o topazio e colocar dois tubinhos com, com duas gotas d'água cada um nas duas câmeras ela vai pegar água aí ela vai detectar água e é isso, quando, esse, esse vídeo eu não, não fiz vídeo, é, é o primeiro vídeo que está sobre isso aí eu ainda vou fazer mais alguns vídeos também falando explicando mais coisa então se você tirou o ouro e os tubinho da câmera dela e colocar dois tubinhos duas pouquinho de água você pode amarrar até no saquinho de plástico duas, duas gotas em cada câmera ou mais ou, ou duas ml, uma ml você conseguir colocar na câmera dela ela vai chegar aqui se ela tiver com água na câmera ela vai cruzar Entendido? Agora, agora nós vamos, vamos mudar o esquema. as foca da vida. Aqui, ó, eu estou em cima. Da onde brota a água. Agora, aqui ela não pegou água. Mas aqui, ela pegou um veio de ouro. Então, o que que acontece? Aqui aqui tem um veio de ouro, eu posso andar nele até na frente, que aqui ele vai acabar, ó. Uns chamam de manchão, outros chamam de veio, outros falam que isso aqui é um freezer. Que na verdade, cada um acha, acha uma coisa. Então, aquilo acaba, As varetas já abriu, por quê? Porque acabou. Se eu andar para frente, eu vou, vou, vou pegar a outro. Esse veio aqui não é água. Não é água e as azuara também não pega pedra porque as elimina todo tipo de pedra a não ser que seja um rubim muito grande que tiver aqui embaixo ou então um posto de petróleo agora outra coisa a... as varetas elas vai cruzado a hora que chegar ali que terminar o veio ela descruza Aí descruzou, eu vou passar em cima do veio d'água, aqui da onde aonde brota a água, E nada. Outra coisa, aqui tem uns 10, 20 metros aqui que não tem água. Só tem esse veio. Então para todo lado que eu for aqui, ó, as varetas. As varetas também jogam para outro veio. Aqui ela está jogando que deve ter outro veio para baixo aqui. Aí aqui já entrou outro veio. Então esse é interessante. Três minutos. Vou fazer mais um teste na água. fazer mais um teste com a água aqui para vocês verem como é que é aqui ó ela brota aqui e ela vai no sentido que tá aquela pedrinha lá ó aqui ó que ela aqui a antena vai diminuindo aqui ela já tá rodando devagarzinho já tá quase parando e aqui na frente ela já quase para aqui ela já parou porque lá daquela estaca que tá no meio lá não tem tá em cima da leira aqui tá lá de lado da leira ela brota vai e vem aqui aquela é soma de volta de trabalho da terra lá naquela estaca ela está com menos de 10 metros aqui ela já está com 15 para riba para 20 metros e aqui para frente então já nem pega ela mais agora daqui ó nós vamos andando para cá Tá vendo? A, a, a, a ponta do detector já tá mandando lá na estaca de morta. Por quê? Porque é lá que tá a água. Essa água que tá na câmera, ela dá contato com aquela outra água lá. É a que tem mais perto para dar contato. Agora, se eu pegar o detector aqui. E for nesse sentido aqui, ó, Não acompanhar a vareta. A vareta está marcando na estaca. Mas eu vou passar aqui em cima. Está vendo? Ela tá marcando na estaca. Eu vou passar aqui em cima ela vai rodar. Ó. Por quê? Porque eu vejo dessa aqui. Aí se eu furar o poço aqui, ele seca. Ele vai dar água aí por uns seis meses, oito meses. ó que chegar na seca braba, ele seca. Ó que daí para novembro, dezembro, já era. Agora se eu furar lá e causa a água abaixar. Lá tem como rebaixar. Daí eu posso abaixar E pegar ela mais, mais embaixo. E... Pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Dar uma força aí para o canal. Para o canal possa crescer. E uma boa tarde, Maurício Mococa. Outra coisa. Eu vou fazer mais um vídeo ainda hoje. Que é... Sobre a profundidade da, da, das varetas. Porque também não tem vídeo no canal o pessoal tem perguntado e agora a gente vai fazer um vídeo aí dando uma resposta mas do jeito que a gente vai dar certo outra coisa as varetas elas não têm uma profundidade marcada exata mas depois com a prática você vai aprendendo com ela então já nós vamos fazer o outro vídeo e depois em sequência vai ter esse vídeo aí também que é muito importante E aí o pessoal se inscrever no canal deixa seu like aí acionar o sininho aí para que possa ser modificado pelo youtube dos próximos vídeos então, muito obrigado maurício mococa moçados o Maurício mococa pessoal que tiver interesse nessas varas iônica, a descrição está embaixo do vídeo essa é as varas novas o modelo novo então já estamos já com algumas prontas aí o pessoal que tiver interesse entre em contato e a descrição está embaixo aí do vídeo. Ela é umas câmeras, ela já é umas vara modificada, material todo em todo em latão, que é metal, né? Não tem nada de aço nelas. E é umas vara especial. Aí, o pessoal que se interessar por ela, então o contato está embaixo do vídeo e vamos ao vídeo bom dia sou maurício mococa hoje eu vou fazer um vídeo aqui que nós estamos numa região aqui de minas aonde tem uma pedreira então é a gente está procurando algum veio de ouro alguma coisa por aqui e nós encontramos aqui um veio então eu vou fazer um vídeo desse veio o pessoal aí ver como é que é o rio embaixo no chão. Então é nosso amigo Edson aqui que vai fazer a gravação. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui da, da, das pedras. E, e também um pouco aqui do rio. É muita pedra, muita pedreira. Mas vou mostrar um pouquinho do rio aqui para o pessoal ver como é que é o rio aqui então é muito legal aqui, é um lugar muito bonito é pedra para todo lado Então vou fazer um pouquinho do vídeo aqui para mostrar aqui um pouco da, da beirada aqui do rio depois nós já vamos, lá. Nós vai lá para o veio de ouro. É um lugar muito bonito, muito legal. É um lugarzinho gostoso também para passar algum fim de semana. Vamos entrar um pouco aqui em cima do rei. Vamos mostrar uma parte de abaixo. É um lugar legal, muito bonito aqui. E também nós vamos fazer uns testes aqui hoje também de peneira, porque esse rio aqui não, nós não conhece ele, nós ficou sabendo e veio até aqui. Então nós vamos fazer fazer uns testes de peneira também para saber se tem algum diamante, alguma coisa, ver o que, que acontece nas peneiras. E também para ensinar aí o pessoal também para ir vendo, né? Agora eu achei um varetas para cá. Esse ponto da pedra aqui, no ponto da outra pedra lá perto aqui com o pinzinho, dá mais ou menos uns 15 a 20 metros. E tem uma outra pedra lá em cima, não sei se está dando para ver, ó. E a outra ali. Então é um veio que dá mais ou menos uns 20 por 10. Então, eu vou mostrar para vocês como é que entra dentro do veio e como é que sai dentro dele. O Edson vai gravar, e vai gravar as antenas e também o pessoal que tiver interesse nessas antenas aí entra em contato aqui onde eu estou eu estou fora do veio apesar que ela já está tendendo já para cruzar por exemplo se eu for para lá ela já vai puxar para cá mas eu já vou entrar dentro do veio para vocês verem como é que é o veio aqui ó eu já entrei dentro dele a antena cruzou agora eu vou subir reto lá em cima a antena vai subir cruzada Então a câmera está pegando, a antena está cruzada Olha, dá uma olhada aí, se está pegando bem na câmera uhum. Então, ó, ela vai cruzada Ela quase abre, o veio enfraquece, ela dá uma aberturinha Ela cruza na ponta, porque o veio enfraqueceu a beirada Ela torna e fortaleceu o veio e vamos e vai subindo aqui nós não chegou em cima do ponto esse ponto aqui ó aqui, aqui vai terminar o veio então agora as varetas já abriu se eu for para cima as varetas vai virar para baixo Olha lá as varetas quer é que eu para dentro do veio então eu vou voltar para dentro do veio que é o veio que eu vim até aqui agora daqui eu vou lá na outra pedra eu estou em cima do veio, a vareta está cruzada. Então eu vou lá na outra. As varetas continuam cruzadas porque eu estou em cima dele. Isso não é veio de água, isso é veio de ouro embaixo, subterrâneo. Agora aqui ó, eu estou no ponto dela. Se eu vou andar para frente, ela já vai abrir, ó. já abriu, porque eu, saio, eu já está um pouquinho fora do veio. Então se eu for para frente, ela vai aberta, agora elas começam a virar para mim voltar para trás para o veio, então eu vou voltar de volta para o veio, tá vendo, agora ela já vai reta, e eu já cheguei em cima do veio, a vareta cruzou, agora daqui, lá embaixo, eu estou na beirada do veio, ela elas vai cruzada. Até chegar lá, Ô, não precisa andar devagarzinho. Não, você pode andar depressa. Que ela não vai cruzar. Não, o veio dá uma enfraquecidinha, volta, cruza, volta, vai cortar o veio. O vento está jogando as antenas um pouco. Agora aqui, ó, eu já saí fora do veio. As antenas abriu. Se eu for para frente, elas vai virar tudo para trás. Olha lá, está vendo? A câmera está pegando elas. Né? Elas já estão virando. Por quê? Porque elas querem que eu volte para dentro do veio. Agora então eu vou voltar para dentro do veio. Eu vou voltar para dentro do veio porque elas querem que eu volte. Então eu estou voltando aqui, ó. voltei para dentro do veio, ela cruzou. Eu vou andar de novo para a beirada do veio na parte de baixo. Ela vai aqui, ela vai na parte de baixo do veio. A hora que chegar nesse monte de pedra aí, mostra o monte de pedra. Chegou nesse monte de pedra aqui, elas vai abrir, ó Abriu Por quê? Porque eu saí de dentro do veio Se eu for pra frente, as vortas de volta Elas viram para trás Porque elas querem que eu volte pra para dentro do veio Então agora Eu vou pegar o veio e cruzar Eu vou cruzar agora, agora, eu não vou lá na agora eu vou cruzar o veio Vou fazer um fim dentro do veio Aqui ela cruzou agora eu vou lá em cima lá naquela outra pedra, essas antenas não vão descruzar em lugar nenhum porque eu estou no centro do veio ela só vai descruzar a hora que eu passar aquele marco no fim aqui você pode balançar ela, você pode andar de pressa ela vai balançar mas não vai descruzar ela só vai descruzar aqui porque eu sair de dentro do veio Aqui eu estou fora do veio, eu vou para cima, elas vai virar para trás de volta. Só que ela já virou por quê? porque é o veio que ficou para trás. Agora esse veio, ele tem ele tem mais ou menos 10 metros por 20 Mais um pouquinho ele era quadrado. E é um lugar estratégico, porque é pertinho de rio. E essas outras partes aqui você pode andar, aqui que você não vai achar mais veio Só um veio que nós achamos lá em cima da pedreira, lá em cima da pedreira, que é um veio mais ou menos mais forte. seus amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí para o canal poder subir e nós vamos continuar mostrando aqui, agora eu vou cruzar o vento do outro lado do contrato agora nós vamos cruzar ele aqui de cá mas nós vamos acabar de cortar o cruzamento aqui. Agora nós vamos, nós vamos cruzar ainda aqui do lado contrário. Que é de cima para baixo. Agora nós vamos daqui reto. Nós vamos lá embaixo. Aqui ela cruzou porque já entrou dentro do rei. Aqui nós vamos lá reto na outra pedra hein e eu estou no centro do rei. Vou passar aqui uma arzinha. Na hora que eu chegar aqui nessa pedra aqui, ó. Se eu passar a pedra, ela vai, ela vai abrir. Abriu. Agora eu posso andar para frente aqui, que as vai mandar eu pra trás. E agora, as mandou para trás, eu teria que voltar para dentro do veio. Agora aqui, ó, aqui dentro, aqui é o veio. E outra, não tem veio de água desse tamanho. Portanto, só tem uma coisa que pode ser, veio de ouro, porque não, não tem veio de água, se tivesse um veio de água desse tamanho, ele tinha que nascer lá em cima e correr para baixo, ela não passa para baixo, o veio está só aqui dentro, é só essa parte, agora não sabemos é a fundura que tá, isso aqui pode estar tá a 20 metros e pode estar tá a 50 metros, então aí para você saber, é só entrando com maquinário, escavando, tirar a licença para fazer isso, para mineração, não tem outra maneira. Agora, que as varas funcionam? Funcionam. O problema é tirar daqui do chão. Então, achar não é difícil. Difícil é tirar. Se você usou topaz o um ouro dentro da câmera, elas não metem. E também não pega água. Eu posso ir lá dentro do rio, lá não dá dentro do rio, com elas em cima do rio. Ela não vai pegar água nenhuma lá. E se cair dentro do rio, tira para fora, elas funciona do mesmo jeito. Então é um equipamento, é uma ferramenta a mais para quem garimpa. Porque se o ouro está em cima do chão aqui eu já achava ele. Se ele está rasinho aqui eu já achava. Então é se eu estou num terreno também que não tem essa pedraiada também, ficaria mais fácil para cavar. Mas aqui tem muita pedra, que vai dar pedra, pedra e vai ter tiro. mais uma vez pedir para os amigos se inscrever no canal deixar o like aí, fazer os comentários faça os comentários, bom ou ruim faça não há problema nenhum o que eu puder responder, eu respondo o que eu puder explicar, eu explico então nós vamos encerrando esse vídeo e até o próximo vídeo porque eu ainda vou fazer mais um teste aqui no Rio também de primeira para saber também o que, que dá nesse caindo do Rio de repente, quem sabe nós temos alguma surpresa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 pronta que pode ser usada essa é a número 3 é telescópio ela encorre fica toda dentro do tubo é uma antena muito bonita também é um dos modelos que nós estamos fabricando você levanta ela fecha ela encolhar dentro do tubo pega as tampas tampa tampa aqui a frente dela